Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos Mas não sois capazes de as compreender agora Quando, porém, vier o Espírito da verdade Ele vos conduzirá à plena verdade Pois ele não falará por si mesmo Mas dirá tudo o que tiver ouvido Até as coisas futuras vos anunciará ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vô-lo anunciará. Tudo que o Pai possui é meu. Por isso, disse que o que ele receberá e vos anunciará é meu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, aqui presentes na Igreja de São Benedito, você que nos acompanha ao vivo pelas redes sociais, sejamos todos bem-vindos. No domingo retrasado, nós celebrávamos a ascensão de Jesus aos céus. Nosso Senhor Jesus Cristo Ressuscitado Voltou aos céus de onde veio E ao lado do Pai se assentou Tornando-se o sumo e eterno sacerdote E o intercessor por excelência de toda a humanidade Diante do Pai Eterno No final de semana passado A igreja celebrou a solenidade de Pentecostes, a vinda do Espírito Santo sobre o mundo, sobre os seguidores do Cristo, que eram os apóstolos, sobre toda a igreja. E hoje nós celebramos a solenidade da Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É a coroação de todo o tempo pascal, onde nós então, neste domingo, chegamos à conclusão de que Deus é único em três pessoas. E isto é um mistério de fé, é um mistério a ser contemplado. O que é um mistério? O mistério é algo que a nossa consciência humana não consegue racionalmente explicar nem entender, mas podemos contemplar a beleza do mistério. O próprio Jesus, no Evangelho de hoje, disse isso. Por enquanto, vos explico isso, porque vocês ainda não conseguem entender certas coisas. Mas um dia, tudo será explicado, tudo será revelado. E, racionalmente... É difícil de se entender, como pode um único Deus em três pessoas, pela lógica, automaticamente pensaríamos em três deuses, o Deus Pai que é o maiorzão de todos, o Deus Filho que é o Filho do Pai e o Espírito Santo, pronto. Três deuses, está explicado. Mas não é isso. Estamos falando de um único Deus. O Deus verdadeiro em três pessoas. E ao longo dos séculos, a igreja contemplou, meditou e buscou. Na Santíssima Trindade, o fundamento da fé. Mas não foi fácil. Conta-se que no século IV, um homem muito importante, conhecido, chamado Agostinho, também parou para pensar o que seria a Santíssima Trindade. E ele, como um dos maiores teólogos da história, Certa vez, um tanto confundido e reflexivo, pensava no mistério da Santíssima Trindade e diz que ele estava caminhando numa praia. E ali, buscando em seus pensamentos uma conclusão, percebeu que um menino fazia algo repetitivo. Aquele menino ia até a água do mar, pegava um pouco da água, vinha correndo e jogava a água num pequeno buraquinho de areia. Foi uma vez, foi duas vezes, foi três vezes, até que Agostinho chegou diante dele e perguntou: Menino, o que é que você está fazendo? E o menino disse, eu quero colocar a água do mar aqui neste buraquinho que eu fiz. Diz que Santo Agostinho riu e disse a ele, mas isso é impossível. Você não vai conseguir fazer isso. E conta-se que este menino se voltou para Santo Agostinho com um rosto angelical e disse, é mais fácil eu colocar toda a água do mar dentro deste buraquinho Do que você com a sua consciência humana limitada Entender a Santíssima Trindade A partir disso, Santo Agostinho então Formulou um pensamento Que a Santíssima Trindade Mistério de amor de um Deus eterno que se volta para a humanidade e suas criaturas pode ser definido para nós assim. O Pai criador, o Filho redentor, o Espírito santificador. O Pai, Eterno e Todo-Poderoso, com a sua sabedoria infinita, criou todas as coisas, as coisas visíveis e também invisíveis. Todo o cosmos, o universo, o planeta Terra, os elementos, o Sol, a Lua, o ar, as estrelas... A fauna, a flora, os limites, todo este equilíbrio e esta sintonia, esta harmonia da natureza. E o próprio ser humano, obra-prima das mãos de Deus, criados à imagem e semelhança do Criador. Como nos relata hoje a primeira leitura. Este é o Deus eterno Que já existia desde a fundação do mundo A sabedoria eterna e perfeita Por isso a primeira leitura de hoje Nos fala que é por meio desta sabedoria Santíssima e excelsa Que tudo foi criado E Deus Que sempre buscou Intimidade com a humanidade, criando todo um paraíso para o ser humano, precisou salvar a humanidade que tinha se voltado pela desobediência do pecado contra Deus. Por isso, Jesus, o Filho de Deus, gerado de Deus, não criado como nós, mas gerado de Deus, foi enviado a este mundo e se revestiu da nossa pequenez, mesmo ele sendo eterno, entrou no Cronos. No nosso tempo cronológico, e se fez um de nós, tendo um corpo, sentindo o que sentimos, em tudo menos no pecado. E durante o tempo em que o Filho de Deus esteve neste mundo, revelou a toda a humanidade. O amor do Pai Criador, ao ponto de ser entregue lá na cruz do Calvário, assumindo todo o pecado da humanidade, derramando o seu sangue divino e humano para libertar a humanidade do pecado, para resgatar a humanidade que estava perdida. O Filho de Deus, que se fez homem, se fez também nosso Redentor. E depois que Ele subiu aos céus, o Pai e o Filho derramaram sobre o mundo o Espírito Santo, que é o amor do Pai e do Filho. Por isso, podemos entender que a terceira pessoa da Santíssima Trindade é o resultado, é o próprio amor de Deus Pai e do Filho. E é este Espírito Santo, a fonte de toda a vida, a alma da igreja, repleto de dons, de seus talentos confere a cada pessoa sua presença, principalmente no mistério da salvação. Então toda esta definição da Santíssima Trindade é um mistério de amor de um Deus tão grande e soberano para com todos nós, frutos de Suas mãos. E em cada momento, este Deus uno e trino, Ele deseja que nós entendamos quão profundo e grandioso é o Seu amor por nós. E nesta trindade, nesta comunidade de amor de três pessoas, não existe rivalidade, não existe separação, mas é a unidade perfeita. E este mistério maravilhoso faz parte também da nossa vida. No dia em que nós recebemos o batismo... O sacerdote derramando água sobre nós disse, eu te batizo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. A partir deste momento, a nossa vida por inteiro foi tomada pela Santíssima Trindade. E esta Trindade Santíssima passou então a habitar a nossa vida, o nosso ser, o nosso corpo e a nossa alma, na sua totalidade, por isso jamais estamos sozinhos, Deus está conosco, o nosso Criador, o nosso Redentor e o nosso Santificador. E estas três pessoas, presentes dentro de nós, nos santifica, nos consagra, nos protege, nos sustenta, nos envia em missão Então hoje, é dia de nós louvarmos a esta trindade santíssima, mistério de amor Pela sua vida, na nossa vida Somos templos vivos de Deus e esta presença santíssima vai nos conduzindo pelos caminhos da vida até a plenitude quando nós também terminarmos a nossa peregrinação aqui a santíssima trindade deseja que nós estejamos prontos para o céu, onde lá nós contemplaremos todos os mistérios revelados, tudo aquilo que não entendemos aqui, entenderemos lá, na plenitude, no céu. Então, neste domingo. Tenhamos a certeza, o céu já está presente dentro de nós, porque a Santíssima Trindade habita o nosso ser. Vamos pedir que a Santíssima Trindade aumente a nossa fé, o nosso amor, a nossa fraternidade e que sejamos mais santos, mais dignos. Desta doce presença do Senhor em nossas vidas. Vamos professar a fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em